Para ouvir ouçar, quem tem ouvidos para ouvir ouçar, quem tem ouvidos para ouvir ouçar, quem tem ouvidos para ouvir ouçar. De ficar na rocha Seu solo há de dar muito fruto Nem chuva ou vento vão derrubar tentar sessenta ou cem Vai dar Para ouvir ouçar. e tem ouvidos para ouvir ouçar, e tem ouvidos para ouvir ouçar, e tem ouvidos para ouvir ouçar. Senta sem, vai dar fruto. E tem ouvidos para ouvir ouçar, e tem ouvidos para ouvir ouçar.